Eu, eu, independentemente de, de todas as consequências péssimas que, que a questão do Magalhães, e agora levantou-se outra vez esta questão com, com a célebre expressão do, do António Costa, dos computadores para toda a gente, eu acho que na altura o Magalhães, por, por, por 90% da consequência negativa que aquilo teve, acho que teve uns 10% positivos, que foi, foi, ah, mostrou a internet ah, a, a muita gente. Um, especialmente pessoas que não tinham acesso e eu, eu como, sou como sou lentejano de Gema, de Ferreira do Alentejo, um, eu percebi que isso, para nós, se vivemos numa zona urbana, não teve grande impacto, mas para, para, as, para as pessoas que estão mais segmentadas e que estão, normalmente não têm essa capacidade e mesmo a própria rede não funciona bem, todas aquelas coisas mais básicas, para nós são... são... Ai, falta um bocadinho de rede ou estamos sei, 10 minutos sem rede já é um stress. Aquilo é comum para, para, para, para as pessoas do interior, para as pessoas do Alentejo, Acontece com muita frequência e, e nós quando olhamos para, para o país, temos, normalmente cometemos um erro de olhar para Lisboa, Porto e para, para o litoral e esquecemos muitas vezes que, que estes problemas básicos no centro do país e no interior ainda são são de facto problemáticas de base. Eu, eu, eu acho que, que de facto existem estes, estes velhos do as pessoas As pessoas têm reticências passa aquilo que, que, que vem na internet, também, por, por toda a umbrella que nós temos no mercado português. Ou seja, uh, todo este barulho que agora houve em torno dos hackers, uh, uh, as burlas, uh, nós somos um mercado em que, que existe muita burla, uh, todo esse, esse pacote que existe em torno da internet, uh, e mesmo o facto de nós sermos uma, um país muito envelhecido, uh, são entraves, de facto, para, para, para tu teres um mercado muito, muito maduro naquilo que é o mercado digital. Só que eu, ninguém estava estava preparado para uma situação tão disruptiva como foi a situação desta pandemia. E eu acho que isto é de facto um game changer, porque não há hipótese. As pessoas não têm acesso fácil aos bens básicos e quando têm acesso fazem numa cultura de medo, ou seja, Uh, nós para ir ao supermercado, que é uma, algo básico para, para qualquer um de nós, tu certamente percebes o que eu estou a dizer, uh, nós vamos ao supermercado cheios de medo. Uh, eu falo por mim, que, que tomo todos os cuidados, chego a casa, desinfeto, pronto, se calhar até faço mais do que podia. Uh, mas o acesso a bens básicos nesta altura uh, é, tem, tem diversos, diversas rasteiras e diversos entradas até dos chegares. Por isso eu acho que muita gente está a encurtar caminho, mesmo as pessoas que eram mais docentes em relação à internet. Eu tenho um canal que estou a promover, até a promover o contacto com essas profissões mais básicas em termos de serviços, nomeadamente cabeleireiras, manicures, todos aqueles problemas que as pessoas normalmente vão tendo nesta fase com o passar do tempo. Uh, e, e ontem ontem entrevistei até uma higiene oral e eu acho que isto é importante porque as pessoas as pessoas um, desleixam-se bastante e ontem nós estávamos a falar e uma das coisas que nós que veio à conversa e sempre querer afastar muito da tua pergunta uh, foi foi como é que uma higiene oral e se nós pensarmos nisto isto é, é, é relevante do, do, do mercado temos como é que uma higiene oral se senta a ao um ao supermercado e ver a prateleira do papel higiênico vazia mas depois tipo há, uh, dezenas de, de pastas de dentes e isso não esgota percebes uh, e foi foi foi foi uh, até uma metáfora perreira perceber, perceber uh, como é que ela olha para aquilo porque para ela as pessoas as pessoas têm as, as suas necessidades uh, um bocadinho um bocadinho uh, em voltas em voltas num contexto e, e não dão atenção àquilo que, que poderiam dar e nós se nós falarmos com estes profissionais, nós conseguimos ver que o pacote é mais vasto do que aquilo que nós achamos. Sobre essa questão do entrave, eu acho que isto, que isto é, como disse, é um game changer. As pessoas vão se habituar. O facto de sermos um país envelhecido, isso não podemos mudar. Acho que, de facto, até com os programas que houve para, para, para, para as pessoas mais idosas, houve, de facto, aqui uma. uma uma interação maior com, com os, meios, os meios digitais. É perceptível que seja, seja mais difícil para essas pessoas fazer uma compra online, por, por, por todos os processos e por, por estarem habituados a, um, a uma dinâmica diferente né, em toda a sua vida, mas eu acho que as novas gerações portuguesas já vão ser totalmente autónomas nesse nesse aspecto, a uh, geração Netflix, uh, uh, HBO, já estão habituados a uh, ver uma série e vão comprar o um merchandising online, uh, são impactados pela, pela loja uh, da Casa de Papel no, no Instagram e compram diretamente no Instagram. Eu acho que tem a ver se, essencialmente com as características demográficas do nosso país, toda essa ilustracia que existia. Uh, mas que é algo que, que está a esvanecer com, com, com esta cultura giracional que, que pronto, está a colocar cada vez mais uh, os, os, os jovens uh, em contacto com uma realidade que é totalmente dependente da de, de internet, seja no grande consumo, uh, seja, seja no entretenimento, seja nas áreas todas.